Olha cara. Ih! Achou! Que tiro! do meu marido, ah, sua vagabunda! Ah, que Já não sei o que você ah, já tirou da gente, hein?